Nopa, então, esse vídeo vai ser até que bem parecidinho com aquele que eu fiz com o Tio Sam, sem uma edição boa e tal, porque o intuito dele é chegar até o Digo, e não é que da última vez ele chegou ao Tio Sam mesmo, mas diferente daquele, eu não quero confortar o Digo, até porque nada de ruim aconteceu com ele, mas sim, passar mais palavrinhas só pra dar uma exasada na minha mente. Pois é, de graça. Não, eu não disse princesinha. Se fosse princesinha aí, seria você. <risos> Toto, o que que tu tá fazendo aqui? Tu não na sua namoradinha, pô. Vai lá com ela. Peraí, o que que tu tá fazendo sem coroa, fei Mil milhão de anos depois... Ufa, finalmente. Mas então, né, Digo? Vamos começar já no ponto que eu te conheci por causa de um cara chamado Dan. Naquele vídeo em que ele fala sobre a sua divulgação. Ele é meu amigo e na época tinha ficado muito feliz com aquilo. E ao aparecer naquela propaganda do jogo de fadinha. Que o cara não tá entendendo nada. Fui pesquisar quem diabos era Digo e papum. Caiu igual um balão no seu canal. Mas pera, balões voam. Quando eu cheguei lá... Comecei a assistir alguns vídeos. Me impressionei com sua habilidade na edição e cheguei a pensar que nunca conseguiria fazer algo parecido. Mas eu não queria me inspirar somente em você. Quando tu falava que era um canal de opinião, eu nem sabia o significado disso. Quer dizer, já sabia por causa do Dan, mas não conhecia os canais de opinião. Por sua causa, digo. Eu sou eu hoje. Sou a Joaze e não a Higraze. Se não fosse por você, eu não teria conhecido pessoas incríveis como o Fei. Faye. Errei. O certo é a do digo verso. Como Oda, Torocha, Tio e todos que hoje eu me inspiro e adoro. Você é uma das minhas inspirações e olha que eu não me arrependo de falar isso, tá? Por isso, muito obrigada por me ouvir até aqui, digo se tu tiver ouvido, e abraço! Cabelo é Leila Feila. Cabelos, unhas, e tratação e unhas. Cabela Leila Feila, venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo entregar as suas madeixas de cabelo conosco, Cabela Leila Feila.